E aí, você mesmo que está no sofá de bobeira procurando uma receita gostosa para levar para sua festa junina, ou você que não vai para festa junina nenhuma, mas quer comer bem do mesmo jeito, vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse delicioso amendoim doce. Olá, meus gente. Essa semana a gente vai continuar nosso especial de São João fazendo uma receita maravilhosa. A gente vai fazer amendoim doce. Afinal... Quem não ama aquele amendoizinho cobarde de açúcar que a gente come nas festas unidas? É bom demais! Então vamos para os ingredientes! A gente vai precisar de duas xícaras de amendoim. Esse é aquele amendoim que a gente compra no supermercado, que ele vem cru e com casca, tá vendo? uma xícara e meia de açúcar e uma xícara de água. E se você gosta de receita assim fácil, rápida, prática, gostosa, com poucos ingredientes, já deixa seu like nesse vídeo e não se esquece, se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Lembra de se inscrever no canal e clique aqui no sininho para ativar as notificações, assim vocês vão saber toda vez que a gente posta vídeo novo. Se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeo novo. Então, já clica no sininho. Vamos começar agora nossa receita. Eu tenho aqui meu amendoim. Como eu disse já, esse amendoim é aquele que a gente compra no supermercado. Esse amendoim é aquele que a gente compra no supermercado, que vem com casca e na verdade ele tá cru. É bem simples, eu vou botar na panela. O amendoim. Vou botar o açúcar. Vou botar a água. A gente vai dar uma misturada inicial para tudo isso se misturar. É, meio redundante. E quando começar a ferver, a gente começa a misturar mais vigorosamente. Por enquanto, é só dar uma misturada inicial e misturando de vez em quando até começar a ferver. Gente, o que é que a gente tá fazendo com esse amendoim? A gente tá basicamente formando uma espécie de caramelo em volta dele e depois a gente vai secar esse caramelo até recristalizar o açúcar e assim o açúcar vai ficar grudadinho no amendoim. Música agora no vídeo que nosso caramelo começou a ferver, a gente vai começar agora a mexer o amendoim com mais um pouquinho de intensidade, assim, intensidade que eu falo frequência, e vai mexendo e assim que ele começar a cristalizar, a gente tem que mexer o tempo todo sem parar, é bem rápido eu vou mostrar pra vocês. Então meus lindos, esse é o resultado do nosso amendoim, depois que ele começa a secar na panela a gente vai mexendo, mexendo, mexendo, mas temos aqui algumas notícias para dar para vocês. Sobre o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal eu fiz meu amendoinzinho, mostrei pra vocês e o que ele funcionou de primeira, ficou delicioso. No mundo real, não foi isso que aconteceu. No mundo real eu digo para vocês o que? Não usem uma panela de inox, usem uma panela anti -darete. Sim, faz diferença, porque o negócio dá ruim. No mundo real eu digo para vocês o que? Tem que ir menos água e mais açúcar. Que é pra poder o caramelo formar mais rápido. Senão o que acontece? Ele demora demais e o açúcar queima. E vira um negócio, uma fumaça, um cheiro de açúcar queimado que invade sua casa, que não é legal, embora eu esteja aqui falando e rindo ao mesmo tempo. Por quê? Desgraça aconteceu já, gente. A gente vai fazer o quê? Vai rir, isso é melhor, né? Então, assim, menos água. Na hora que eu boto a descrição dos ingredientes para vocês no vídeo, eu já coloco a quantidade de água certa, não a quantidade de água que eu usei inicialmente, porque deu ruim. Tirando isso, é bem, é bem, bem fácil quando dá certo. É bem fácil. O que acontece? Depois que começou a ferver, como eu falei naquela hora, vocês não podem parar de mexer. Tem que mexer e tem que ser em fogo baixo. Se botar em fogo alto, como eu fiz da primeira vez, o quê? Virou um bloco preto de açúcar misturado com amendoim que não cristalizou nunca. E foi é isso aí. É isso. Mundo real, mundo ideal. Como vocês conseguem ver, ele fica todo caramelizadinho, cheio de açúcar. Vocês hum. já entenderam que essa parte que eu como, né? Eu adoro isso daqui? A cabeça de meu negócio que começa a comer não para. E eu tô aqui falando de boca cheia. Tô falando com vocês, então vou parar. Hum. Mas esse amendoim fica muito, muito, muito gostosinho. Ah, não tinha outra coisa para descrever ali. É muito bom. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e feliz São João!